Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Cara, vim dar esse outro depoimento aqui, tá? Sobre o Gel Hoje tá fazendo aí exatos dois meses, mano, que eu tô tomando Gel tá ligado? Antes eu já tinha tomado essas porcaria aqui, ó, que eu já tinha mostrado pra vocês aí no outro vídeo. Se você é novo, clica aí no, no meu canal aí. Acho que eu devo ter mais uns três vídeos aí falando de e tal. Fiz um inbox lá, eu recebendo ele. Enfim, rapaziada. E, mano, o bagulho tem sido um divisor de águas na minha vida, mano, tá ligado? Em dois meses, mano, eu já consegui 3 centímetros de aumento peniano. Mas o negócio não era nem tanto pra aumento peniano, mano. Porque, assim, eu já tinha 15 centímetros, tá ligado? Eu, querendo ou não, mano, eu já tava feliz com o tamanho e a grossura do meu pênis. O meu problema, mano, era mais a questão da ejaculação, tá ligado, rapaziada? E da ereção que não tava tão boa, tá ligado? Tipo assim, eu ia lá, fazer com a minha esposa e, mano, tinha que esperar aí uns uns 20, 30 minutos, tá ligado? Pra ficar duro de novo, pra mim fazer a segunda vez. E quando eu tinha meus 18 anos, mano, 19 anos, era 5 minutos, o bichão já tava duro de novo pra ir pra segunda, tá ligado? E eu tava sentindo saudade disso daí, mano. E cara, o libidigel, mano, foi o que me ajudou a ter ereções fortes novamente, tá ligado, mano? E outra coisa também que vem me ajudando muito, mano. É a questão da ejaculação precoce, tá ligado? Eu durava aí mais ou menos a primeira em uns 5, 7 minutos, tá ligado? Hoje, mano, com dois meses de uso, eu já tô durando 20 minutos, rapaziada, tá ligado? E pra quem não acredita, mano, eu vou tá deixando o link aqui, ó, do site do G1, mano, da Globo, tá ligado? Teve uma matéria lá com vários médicos, mano. Calaura Muller, não sei se você conhece, aquela sexóloga da, do Altas Horas, entendeu? Foi aí que fez com que eu comprasse, tá ligado, mano? No site oficial, né? Eu cliquei no link do G1 e no próprio link do G1, lá dentro, né, da matéria, tem um link que você vai lá pro, pro site oficial do Libre de Gel. Foi aí que eu comprei, mano. O que mais achei legal também é que o Libre de Gel, mano, ele dá 30 dias de garantia, tá ligado? Se, tipo assim, você compra o bagulho e não funciona, mano, eles te dão 30 dias de garantia pra você poder pedir o seu reembolso, mano. Diferente dessas porcaria aqui, ó, que eu comprei, que falava que ia melhorar a minha ereção, minha ejaculação precoce e nunca me ajudou em porra nenhuma mano vocês até me desculpa é o palavrão mas é a realidade entendeu mano tem muita empresa pilantra mano muita empresa pilantra nesse mercado que só quer tomar o nosso dinheiro tá ligado mano nosso dinheiro que já é suado aí a gente trampa para caralho aí no dia a dia entendeu e esse era o recado que eu queria dar para vocês aí rapaziada entra no site do g1 aí mano e tira suas próprias conclusões entendeu sobre o funcionamento do de gelma mano, mano 3 centímetros de aumento Ejaculação precoce curada, tá ligado? E as minhas ereções muito fortes, mano O bagulho é top mesmo, funciona, tá ligado, rapaziada? Você até me desculpa aí que eu não sou muito bom pra gravar vídeo Só tô gravando esse vídeo aí pra mais pessoas não serem enganadas E um alerta que eu queria deixar pra vocês, rapaziada É o seguinte, mano Como é um produto que tá sendo muito bem falado Aí tá saindo matéria no G1 É o número 1 um aí de vários atores famosos, mano Tem muita gente falsificando esse produto, tá ligado, mano? Tem muita gente vendendo no Mercado Livre, OLX, grupo de Facebook, tarará. Eu vou estar tá deixando aqui, mano, o site do G1. Você clica no site do G1, dentro do site do G1, mano, que é da Globo lá, já tem um link lá, mano, direto, que vai direto pro site oficial, tá ligado? Aí você consegue fazer sua compra direto lá, mano. Não compra no Mercado Livre e nem no LX, senão você vai tomar bica. Beleza, rapaziada? Tamo junto e fica com Deus, mano.